Qualquer pessoa física pode fazer doação por meio da vaquinha virtual? O financiamento coletivo segue as mesmas regras de toda e qualquer arrecadação. Portanto, as pessoas físicas que são permissionárias de serviço público são fontes vedadas de arrecadação para as campanhas eleitorais. É importante que candidato e instituição arrecadadora estejam atentos a isso. Anote em sua agenda. Dia 19, às 19 horas, conversaremos mais sobre a vaquinha virtual no meu perfil do Instagram, arroba professora ritagon. Vai ser um prazer conversarmos sobre esse assunto. Um beijo e até lá!